Olá, eu sou Leonardo Jorge, CTO e cofundador do Descobre. Olá, meu nome é Cadu de Castrovas, Eu sou CEO e cofundador do Descobre. Atualmente, quase um milhão de profissionais e empreendedores trabalham em espaços de coworking em todo o mundo. Até 2020, serão quase 4 milhões. Existem diversos motivos que levam essas pessoas a escolherem o coworking como espaço de trabalho. A escolha do coworking foi muito importante porque, como a gente precisava iniciar uma operação muito rápido, você é, está escritório e demora, você precisa encontrar um espaço, você pintar, arrumar, às vezes, cortar a roda. Então, isso demora e, e demanda um custo muito alto de início que a gente não tinha interesse naquele momento. Então, a gente achou que achar um, é, encontrar um coworking seria mais importante para a gente e seria mais rápido de começar a operação. Como a gente já tinha pessoas sendo contratadas, a gente precisava fazer isso de uma maneira eu acho que quando você trabalha em home office e você costuma crescer a sua equipe, né, às vezes você sofre com muita falha de comunicação. Certas decisões que você poderia tomar em um minuto com a pessoa do seu lado, você demora 10, vinte minutos. Basicamente todo mundo conhece algum advogado. Então só que a gente já teve indicação de vários possíveis clientes e parceiros para o nosso negócio. Então esse é um dos benefícios que a gente tem quando a gente está no co no Brasil, existem quase 400 espaços de co-working em atividade. Diante de um número cada vez maior de opções, está mais difícil pesquisar e escolher o melhor local. Foi pensando nisso que nós criamos o Discovery, um site que reúne centenas de espaços de co-working de todo o país, trazendo para você as informações que realmente importam, economizando tempo e esforço na busca de um escritório para o seu negócio. Após um ano de operação, estamos bem próximos de dar um grande salto em nosso negócio. Permitir que você contrate esses serviços direto de seu celular, de um jeito bem simples e rápido. Lançamos essa campanha de crowdfunding na benfeitoria para captar recursos para a criação de nosso aplicativo. O crowdfunding é como uma vaquinha, só que todo mundo que contribui recebe uma recompensa em troca. Mas a nossa campanha é um pouco diferente. Para cada um real, a Yuse bota mais um e você recebe recompensa em dobro. O Discovery faz parte da economia colaborativa. Por isso, acreditamos que faz todo sentido criarmos juntos esse aplicativo, através da colaboração de pessoas que acreditem em nossa ideia. Se você for uma delas, acesse agora mesmo benefitoria.com/discovery Escolha uma das recompensas e nos ajude a conectar milhares de empreendedores pelo país.